Temos, enfim, a terceira parte da nossa série sobre os vídeos da era Electra Heart. Nessa parte, a gente tem a conclusão da nossa história, então, com Evol, State of Dreaming, Lies e Electra Heart. Se tu não assistiu a primeira parte nem a segunda parte, elas vão estar tá linkadas aqui em cima nos cards e aqui na caixa de descrição. Bora lá? Na oitava parte da nossa história, a gente tem Evolve uma música que não entrou na versão oficial do álbum e que teve um vídeo lançado no dia 14 de fevereiro de 2013 Então a gente tem muito tempo depois How To Be A Heartbreaker foi lançado em 28 de setembro e Evolve em 14 de fevereiro Porém, as imagens usadas em Evolve são imagens que a gente já viu antes é o mesmo cenário em que aconteceu How To Be A Heartbreaker. É o mesmo visual de How To Be A Heartbreaker. E a gente tem dois momentos, que é esse no cenário do banheiro, em preto e branco, muito extremo ao estilo Subarbia E a gente tem um outro momento mais leve em que aparece a versão loira da Electra. Me dá ideia de que nesse vídeo a gente está vendo uma Marina repensando as coisas, repensando tudo. O vídeo ele vai e volta, né? A gente tem a mesma cena da Electra que vai fazendo isso aqui, ao mesmo tempo em que flashes da, dos arquétipos vão aparecendo na tela. E aqui novamente ela aparece como alguém que está sendo dirigida, especialmente nessa cena em que ela joga o cabelo. Porém, diferente de Primadona, ela não parece mais tão entretida pela atuação, parece que ela está mais cansada agora. E é interessante como a câmera que mostra a Electra loira, como um satélite, espia ela de uma maneira desconfortável. Como se não devesse estar ali, ou como se tivesse estado ali por tempo demais. A última cena em que temos a Electra loira nesse vídeo, é uma extensão daquela foto em que ela aparece com uma mala esperando carona na estrada. Ela está indo embora. É hora de se despedir. E o mais interessante dessa cena, é que a Marina está usando o mesmo vestido de Subárbia, uma alusão à vida da popstar perfeita que chegou ao fim. Pode ser, dentro dessa jornada da Marina, com a experiência da Electra, que nesse momento, ali em fevereiro de 2013, ou um pouco antes, ela estivesse pensando realmente em... Eu acho que está na hora de acabar com isso, porque talvez não esteja mais fazendo tão bem e já tenha passado a mensagem que tinha que passar. Até porque a Marina já comentou várias vezes que ela não gosta da Electra que ela acha muito cínica, que enxerga o mundo de um jeito muito diferente, do jeito que ela enxerga o mundo. Foi uma maneira de experimentar, mas que não é algo que ela queria levar para a vida. Então talvez ela estivesse sentindo nesse momento que estava na hora de encerrar. O nome da música, inclusive, é muito engraçado, porque é mais uma das brincadeiras que a Marina gosta de fazer com o nome das coisas. Vol é love, ao contrário, que seria o contrário do amor. Outra curiosidade é que essa música foi lançada como clipe no dia dos namorados americano e ficou de graça para ser baixada por 24 horas. A desculpa da Marina para isso é que era aniversário da Electra Hort e esse era um presente. Porém, a música não fala sobre amor. Fala sobre a corrupção do amor, o vício e a parte ruim do amor. E que ironia, Electra, aquela que deveria ser cínica e não ter capacidade de amar de verdade, fazer aniversário no dia do amor. E a letra da música fala justamente sobre isso, né? Que... Então é tipo, basta duas pessoas solitárias pra pegar o amor e transformar em alguma coisa ruim Então é muito fácil também transformar uma coisa boa em uma coisa ruim Então podemos interpretar como Electra um dia foi legal, gostei dessa experiência Mas agora não é mais tão boa assim E aí, e isso mostra como essa música é importante A gente tem State of Dreaming que apesar de já ter aparecido numa versão instrumental, agora aparece com letra e com clipe. E essa música vem em dois contextos muito diferentes, né? Enquanto lá no vídeo 3 a gente tinha a apresentação dos arquétipos e o início desse sonho, aqui a gente tem um anúncio de que tudo realmente era um sonho e que um sonho sempre tem que chegar ao fim. Que tá na hora de acordar. E nesse vídeo a gente tem dois cenários A gente acompanha uma câmera É tudo sempre em câmera lenta, na verdade E a gente acompanha uma cena preto e branco É o mesmo cenário, em duas situações diferentes A gente acompanha preto e branco, mas a gente acompanha colorido também E o preto e branco vem crescendo durante os versos E quando chega o refrão que explode ou eu estou vivendo num estado de sonho Ele fica colorido a gente não vê no vídeo, mas existem photoshoots na internet que mostram que aquele cenário foi usado para mostrar um casamento. No caso, eu estava me referindo a estas fotos aqui. Só que isso não é só um photoshoot. Isso, na verdade, é uma colaboração que a Marina fez com o Hazan Rejaji, um estilista que tem uma marca em Londres. E ele é amigo dela. E ela vestiu essas peças dele, não só vestiu, na verdade, eu acho que ela teve participação na criação dessas peças. E juntos eles produziram esse vídeo promocional chamado Wedding Bells. E ela aproveitou né, esse cenário e a roupa que ela estava usando para gravar o vídeo de State of Dreaming. E na descrição do vídeo Wedding Bells, do Hassan, ele diz que a musa e o criador se encontram. E tem uma quote dele que é assim... Marina é uma musa constante, porque ela é carismática, tem estilo, faz boa música e tem uma ótima personalidade. E aí eu pergunto pra vocês, né? Quão irônico é isso? Ela escolher gravar o videoclipe de State of Dreaming, uma música que fala sobre estar tá vivendo um sonho e saber que está vivendo um sonho e que precisa acordar, enquanto ela foi elevada ao patamar de musa de algum artista. O que nos leva de volta ao photoshoot que eu mostrei para vocês antes desse vídeo. Porém, em nenhuma das fotos do photoshoot, esses, essas duas pessoas estão felizes. O que é muito triste, porque a música, inclusive, é muito melancólica, e esse clipe é muito melancólico. Ele tem momentos felizes que talvez podem representar uma, uma montanha-russa de emoções, tipo ''Ah, eu tô triste com Electra, não quero mais esse personagem, mas é legal, porque eu tô ficando mais conhecida, tô fazendo mais show''. ''Ah, eu não quero mais, Electra é um pouco chata''. ''Não, mas é legal, é legal experimentar'', sabe? E eu acho que esse clipe vem no mesmo momento da história, pra Marina, que vem pro, pra história da Electra. Que é no momento de que, tá, eu acho que já deu, já deu da gente ficar experimentando, já deu de ficar vivendo isso aqui. Eu quero viver de verdade e isso aqui é um sonho, eu preciso acordar. Vem nesses dois momentos, que é acabar com a farsa, né, acabar com isso. E aí a gente chega em Lies, que é o penúltimo vídeo dessa série foi lançado no dia 17 de julho de 2013. E é curioso que essa música se chama Mentiras, e a gente tem toda uma trajetória que fala sobre mentiras. A Marina, nesse tempo todo viveu essa mentira, que era a personagem Electra Hort. Ela criou isso a partir de uma experimentação, foi vivendo uma mentira, e talvez nesse momento da história, realmente tenha chegado ao pico de tipo, não, não quero mais, isso é uma mentira. É bem possível, inclusive, que assim como a Norma Jeans se perdeu dentro da Merlin, a Marina estivesse se perdendo dentro da Electra. E aí a gente vê nesse vídeo uma melancolia, assim, em alguns cenários vazios, a gente tem ela dentro de um quarto, a gente tem uma câmera focada diretamente no rosto dela com preto e branco, a gente tem um cenário na rua, em determinado momento começa a chover, começa a molhar tudo, e aí a última cena desse vídeo é muito legal, que é ela entrando na floresta. E é nessa floresta que vai acontecer todo o próximo clipe, que é Electra Hot. E essa é uma casa muito diferente, é um cenário, um ambiente, né? Muito diferente daquele que a gente viu lá em Prima Mas tem alguns elementos parecidos. Tem todo o conforto, na verdade, que aquela personagem, que aquela versão da Electra adoraria. Tem frutas, tem champanhe, tem comida tem todo o conforto de uma casa super moderna, com uma baita visão, mas não faz mais sentido, né não adianta ter todo aquele luxo, toda aquela alegria, todo aquele conforto se ela não estava feliz, então estava na hora de acabar com aquilo ali mesmo. E a cena dela saindo desse cenário e entrando na floresta é muito icônica, porque a gente tem uma ideia de voltar ao natural, né voltar à natureza, a gente sai desse ambiente construído pelo homem, e a gente entra na natureza. Que é natural, a gente não tem poder sobre isso. Tudo bem com a jardinagem a gente tem poder sobre isso, mas naquele caso é uma floresta, não é só um jardim. Então, naquilo, a mão do homem não entrou. Aliás, tem uma parte em que ela passa por trás de uma árvore e ela desaparece, né? Como se, tipo, aquilo ali tudo nada fosse real. É uma viagem, uma aspiração aconteceu, a gente deu, não viu. E aí, meus queridos, a gente chega na última parte, que é bem nesse momento em que saímos de Lies diretamente pra Electra Heart. E Electra Heart foi lançado, então, no dia 8 de agosto de 2013, é a última parte da nossa história, é a última parte de vida da Electra Heart. É aqui que ela morre, é aqui que a gente relembra tudo o que aconteceu, e é aqui que a gente entende que essa experiência, que essa brincadeira foi só uma brincadeira, foi só uma experiência, que tudo tem que acabar. Então, aqui, ela diz que as luzes cegaram ela, né? E o tempo todo o vídeo se divide entre imagens da Electra dentro dessa floresta, no escuro, e a gente vê, gente, o coração da bochecha muito pequenininho. Então, nesse momento, Deus chegou no limite, sabe? Tá quase acabando aquela vitalidade. E ele corta entre essas cenas mais escuras e solitárias dentro da floresta pra cenas de outros vídeos. Então, a gente vê todos os vídeos anteriores, com uma diferença de tamanho entre esses vídeos, né, de tempo de aparição. Por exemplo, Fear and Loading, Radioactive, uh, Archetypes e Prima Dona aparecem muito mais do que os outros vídeos que vêm depois. Não sei se isso tem algum significado de tipo, hum, talvez tenha, porque ela diz, uh, quero voltar ao início, e isso foi o início de tudo. Talvez como um arrependimento, de tipo, hum, eu não deveria ter feito isso, ou como tentar fazer um pouco diferente, ou sim, vamos fazer de novo, valeu a pena. Mas eu acho que tem muito mais a ver com arrependimento, de tipo, eu não deveria ter feito isso. Porque a Marina mesmo já disse que ela odiou a experiência, ela odiou trabalhar com produtores, ela odiou trabalhar com compositores, ela gosta de fazer tudo sozinha, então aquilo ali foi horrível para ela, principalmente pra imagem dela enquanto artista. Porque ela disse que tem uma entrevista que ela diz mais ou menos assim, que é muito fácil quando tu trabalha com outras pessoas, com outros produtores e compositores, de as pessoas tirarem o teu crédito pelas coisas. Então acho que isso é uma das preocupações que ela tem de se afirmar enquanto artista. Acho que é por isso que ela tem tanta essa vontade de ter controle sobre as coisas, que é para poder dizer sim, eu faço a minha música, eu escrevo a minha música, eu tenho talento e não só ser fabricada como muitas artistas que não escrevem as próprias músicas, não fazem nada, ainda tem autotune em cima. E ela diz que ela viveu no escuro, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que é tipo o elefante na sala, que é ela ter trabalhado com o Dr. Luke. E o Dr. Luke ter vários casos aí de abuso e principalmente de uma acusação bem séria de estupro pela queixa. E a gente não sabe o que acontece, né? Não vou ficar dizendo nada assim, mas a gente não sabe o que acontece. A gente não sabe se ela viu alguma coisa, se ela sabe de alguma coisa, se ela imagina alguma coisa, se ela viveu alguma coisa. Aí a gente se pergunta se a Marina encerrou a vida da Electra só porque ela não estava gostando mais, porque já tinha chegado no limite ou porque ela não quer mais fazer parte da indústria. Porque isso é algo muito interessante, né? a Marina ela não gosta da indústria, ela não gosta da indústria da música. Tanto que ela faz tudo sozinha, ela lançou Love and Fear depois de ter desistido da carreira e ter voltado, porque ela gosta de fazer música. E por que, que ela desistiu da carreira, sabe? Porque ela não gosta da indústria. E não é só não gostar da indústria, né? Porque a indústria é podre, a indústria da música é podre. Meio que tudo que vira indústria, assim, de entretenimento é podre. As pessoas são mal pagas, existem muitos casos de abuso lá dentro. E aí a gente chega na cena final, que muito fã ainda não conseguiu superar, <risos> finalmente. Ah, eu tentei tirar o meu, o meu não sai. Mas Marina raspou a Electra de sua vida, passou o dedo ali e tirou. Já era, acabou. Electra morreu pra revelar quem a Marina realmente era. Artista independente, uma cantora, uma compositora independente. Acabou aquela brincadeira de fazer sucesso e de ser comercial. Então, pra gente recapitular e fazer uma conclusão aqui. O que, que os 11 vídeos dessa era nos dizem? Na minha teoria que mostra uma evolução da Marina dentro da experiência Electra Hort. Desde o momento em que ela decidiu ir em frente com esse projeto, desde quando ela experimentou, criou, inventou a personagem, apresentou o conceito, começou a viver como Electra, tentou retomar o controle ali no meio, viu que não estava funcionando e resolveu encerrar. O que, gente, de certa maneira, tem a ver com a história que ela conta da própria Electra Hort, que é uma menina que resolveu experimentar, com uma personalidade nova, diferente, viu que não estava funcionando em determinado momento e resolveu encerrar com aquilo ali também. Então acho que a experiência da Marina dentro de Electra Heart tem muito a ver com Electra Heart de certa maneira, né? O que, que vocês acham disso? Essa não é a minha era favorita, tá? Eu ainda tenho... Ai, ah, eu não sei escolher entre Fruit e The Family Jewels. Mas eu agradeço muito por Electra Heart ter existido Porque foi toda essa era e toda essa experiência que possibilitou Fruit Que é um dos melhores álbuns da carreira da Marina E que possibilitou, inclusive, que eu conhecesse essa artista que eu gosto tanto hoje Que é a minha favorita hoje porque vocês ficavam me pedindo para eu fazer essa análise e finalmente eu dei uma chance e eu gostei e descobri essa mulher que é incrível. E por isso, muito obrigada a vocês e muito obrigada a Electra Horse por ter existido. E talvez com isso a gente esteja encerrando aqui a era Electra Horse nesse canal, né? Porque não temos mais o que fazer com essa era por aqui. A não ser que vocês inventem alguma coisa pra me pedir dessa vez. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura que a gente viveu aqui. Se vocês quiserem mais conteúdos desse tipo, eu tô sempre fazendo alguma coisa assim. É só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra continuar acompanhando os vídeos. E comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilha com os amigos, manda pelo WhatsApp, manda em grupo de Facebook. Me ajuda a espalhar esse vídeo por aí. E dá um like, é importante dar like. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.